Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês hoje para fazer o nosso elefante da nossa coleção Parmalat. Olha só que linda que é essa peça, vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes da gente ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo...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 Meus amores. Então eu eu tenho um olhinho, né, que eu fiz de feltro, como eu fiz todos os outros. Mas também tem esses olhinhos aqui que eu tenho um monte pronto ali que eu faço, deixo pronto e de feltro também. Tá? Então você pode estar tá fazendo o olhinho no feltro, fica bonitinho, tá? Que eu fiz o olhinho conforme traz no, no molde que vai para vocês. Mas vocês podem usar a criatividade de vocês aí, tá bom? Então um olhinho no feltro, tá? Ah, você vai precisar aqui Eu tô usando o Fraser, tá? Todos os tecidos que a gente usa nesse, Nessa coleção Parmalat É lá dos nossos queridos ah, Da Felipe Malhas, tá? Tudo patrocinado pela Felipe Malhas, tá? Então é só vocês entrarem em contato com eles Então aqui eu tô usando o Fraser azul claro, tá? E o Fraser Azul mais escurinho, né? Um bem clarinho, bebê, e um mais escurinho, tá? E ribana, tá? Ribana azul, tá bom? Então, aqui, as costas, uma vez dobrada, tá? A frente, a gente vai cortar no azul mais escuro, uma vez dobrado. A manga, no azul claro, duas vezes. E o forro do capuz, no azul claro, duas vezes, tá? E a ribana aqui, uma vez dobrada. Ok, então, é isso. Ah, esses são os nossos moldes base, né? Então, como eu falei para vocês, o molde base da camisa e o forro do capuz é o mesmo. Sempre é o mesmo. O que muda é o capuz aqui, né? Então, orelha pequena no um azul mais escuro, quatro vezes, tá? A orelha grande aqui. Orelha grande no azul mais claro, quatro vezes, os dentinhos, quatro vezes, no feltro branco, tá? Aqui a parte do rostinho, duas vezes, o rabinho, duas vezes, essa parte do capuz aqui, duas vezes, esse, duas vezes, ok? Essa parte do capuz, a gente vai fazer lá na reta, ok, meus amores? O rabinho, eu já vou estar fazendo ele lá na reta também, tá? Vou trazer pronto pra vocês. O que, que eu vou fazer? Vou a, costurar aqui e pregar nas costas, ok? Vamos lá. Então, tá aqui o rabinho, ó. Só preguei e virei, tá? A gente não vai pôr manta, não, pra não ficar muito duro. Só preguei e virei. Agora, a gente vai pegar as costas, tá? Tá? As nossas costas pegar o nosso rabinho aqui, ok? pegar o nosso rabinho aqui, passar com uma reta aqui por mim, o nosso rabinho vai estar tá pegado e pronto. Já volto, tá? Entenderam, né? Só passar uma reta aqui, só para pegar o rabinho aqui, tá bom? Essa parte eu não vou mostrar, porque se não tira a, o, a filmadora aqui Coloca lá Vai acabar demorando muito Mas é só pregar com a reta Aqui no rabinho na peça Tá bom? Aqui pregar o nosso Rabinho Vamos pegar as nossas mangas Manga, costa, frente a tá? parte das costas sempre mais comprida do que a parte da frente, tá? Se atendem a isso, para não pregar errado, tá, gente? Costa sempre mais comprida, tá? Então, costa, frente. Costa. Vamos pegar a nossa frente, tá? E vamos pegar aqui. mais claro com cinza mais escuro, verde escuro de verde claro, essas cores que combinam, tá? Se for fazer pra menina, for fazer no rosa, no rosa e no azul, vou fazer pra menina fazer no rosa, faça no rosa e no roxinho. Pegar a nossa ribana. puxa o fio para trás e traz para frente para a gente arrematar tá? separa aqui vamos arrematar um lado aqui ribana tá? com ribana aqui costura debaixo do braço com costura baixo do braço aqui é do calcador, coloca debaixo do calcador Ajeita bem a costura de baixo do braço e toque. Esse é o nosso sexto vídeo da coleção Parmalat, tá? Nosso elefante. Ajeita aqui e certinho. Coloca aqui embaixo da máquina. Ajeita certinho aqui. Toma. Essa camisa tá pronta, vamos fazer nosso polvo de capuz agora, tá? Eu avesso certinho. Passar a costura daqui até. Vai para a reta, tá? Junto com esse aqui e com o nosso capuz. Eu vou na reta para montar o capuz, tá? E daí, para gente trazer aqui para o overlock e pregar o capuz na nossa peça e finalizar a peça. Vem comigo, vamos lá para reta? Então, vem comigo. Vamos embora, ó. Aqui os olhinhos, né? Que eu já mostrei para vocês. Esses que eu já tenho pronto aí, que eu faço do, de feltro, né? Eu sempre que sobra feltro, eu tô fazendo olhinho, que a gente sempre precisa. É uma dica aí pra vocês. E aqui o olhinho que vai o papel pra vocês tá fazendo igual, tá? Com feltro também, tá? Aí vocês. E o nosso pedaço de ribana que sobrou lá. Nosso capuz que a gente fez lá. E vamos começar aqui. Vamos começar com as orelhadas. Vamos começar com os dentes aqui, tá? Passar a costura aqui por tudo, deixar em cima pra gente tá virando, Tá? E vamos colocar monta. assim reserva vamos pegar as nossas orelhas pequenas passar a costura por tudo aqui Mesma coisa com a outra... assim, reserva, vamos pegar a grande, elas são espelhadas, então preste atenção nisso, tá? Aqui, você vai colocar uma. E aqui você vai colocar outra. Mesma coisa aqui. Assim, vamos colocar um pouco de manta, não precisa ser muito, tá? assim as nossas orelhas reserva, vamos pegar a nossa parte da frente do, do rostinho aqui. dar uma costura por tudo, tá? Fazer um, um pique aqui pra gente virar a nossa peça. Aqui a gente vai colocar os nossos marfim, tá? Antes disso, a gente vai colocar manta aqui dentro, tá? Vou colocar um pouco de manta aqui dentro. E aqui a gente vai pegar os nossos marquinhos. E aqui vamos pôr os nossos olhinhos. Você pode tá. fazer uma marcação aqui aonde você quer por o um olho. Ok? da marcação? Rostinho do elefante pronto. Agora, vamos preparar o capuz. Capuz aqui. Orelhas tá me falando onde que vai as orelhas aqui. Então, é só prestar atenção aqui. Vamos pegar as nossas orelhas já. Lembrando que elas são espelhadas. Aqui. Eu vou colocar a aqui. Agora a gente vai juntar os dois aqui. Só costura aqui, costura, costura aqui. Até aqui. Até aqui embaixo. Cuida para não pegar a orelha. assim agora a gente vai pregar essa parte aqui tá é difícil pegar esse aqui mas nós vamos pregar vamos conseguir não é impossível então a gente vai se você quiser colar antes é, deixa secar bem cola bem aí depois você prega também dá gente é lindo essa peça aqui pra segurar. E vamos pregar ela aqui, tá? Vamos começar por aqui, devagar, sem pressa, tá? Vamos pregando. Agora daqui dos dentes a gente coloca bem para dentro aqui e deixa sempre um pedaço aqui para gente depois passar o, o nosso forro, tá? Ó, dos dentes a gente coloca bem para dentro aqui e passa um, um arremate aqui. aqui, mas nada impossível. É Uma parte foi, agora o outro dente. Coloca bem pra dentro aqui. Sempre um pouco aqui, ó, um espaço aqui para depois a gente pregar o forro, tá, gente? Não esqueçam disso. Senão você não consegue pregar até o teu forro. O do nosso elefante. nosso elefante tá pronto. Agora, vamos pegar o outro, outra parte do capuz, aquela parte que a gente fez lá no overlock, tá? Então, agora, a gente vai colocar tudo aqui pra cima, dente, tudo, tá? Aqui, costura do meio, costura do meio, E vamos empregando até aqui, tá? De um lado ao outro. cuidando para não pegar o dente ali e o gostinho, tá Agora, vamos pegar a nossa ribana, dois centímetros de ribana. Do lado que não estica, tá? Desse lado aqui, a gente vai pregar aqui, tá? Tá? Também. Agora, aqui, desde a ribana aqui, a gente vai prespontar a nossa peça, tá? Vamos prespontar a nossa peça e depois passar uma costura de segurança. Tá aqui a boca, aqui tá. Cuida pra não costurar os dentes e a trompa do elefante aqui pra não. Pra espontar tá só a peça, tá? Agora, aqui, a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? Pra daí a gente ir na overlock e terminar a nossa peça. Desde Não. da Ibana, Tá? Então, gente, tá assim, ficou assim. Passamos o, a nossa costura de segurança aqui. Agora, a gente vai lá pra overlock pra colocar ele na peça, tá? E finalizar a nossa peça, tá bom? Então, vem comigo. Bora lá pra overlock terminar essa lindeza desse nosso elefantinho. Ficou maravilhoso, né, gente? Vem comigo, então. Vou tá aqui, gente capuz, acabamos de fazer, estamos aqui no overlock, vamos pegar ele aqui, tá? A nossa camisa aqui, nossa blusinha, nós já tinha feito. Então, frente, virada pra mim, no avesso. Capuz, frente, virada pra mim, no direito. Colocamos a mão aqui dentro e colocamos dentro da peça, Ok? Nossa ribana a gente vai esticar ela tanto que dá aqui a tá? quanto mais esticada melhor tá e vamos colocar aqui debaixo da máquina pezinho da máquina tá a gente vai entregando. A coleção Parmalat está pronto, gente. O nosso elefantinho. Olha só que lindo que ficou essa peça. Essa peça ficou perfeita, maravilhosa. Linda, linda, linda. gente Então gente, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado ah, Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Bora fazer muitas roupas pet Lembrando que essa peça faz parte da nossa coleção Parmalat né? Esse é mais um dos nossos bichinhos da coleção Parmalat Olha só isso gente, por hoje é só, beijinhos para vocês que torcem por mim, tchau tchau, até a próxima, eu amo muito vocês Gente, lembrando que esses tecidos dessa coleção Parmalat foram todos enviados pela Felipe mares Tecidos Então, você quer fazer a coleção Parmalat, corre pro nosso site da Animania Pet Molde e adquira o molde, corre para lá, adquira Adquira os moldes lá no site da Animaria Pet Mold e adquira os tecidos para fazer os bichinhos lá na Felipe Mares Tecido. Tá bom, meus amores? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Fique com Deus. Tchau.